Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo aqui o tutorial da música Girassol, ok? Versão aí da Priscila Alcântara com o Whindersson Nunes, ok? Para minha surpresa, não achei cifra dela na internet, na tonalidade que está na música, né? E fiz a cifra, tá? Que vai estar tá aí na descrição do vídeo, ok? E você vai poder baixar gratuitamente, ok? Antes da gente ir para o tutorial, não esquece de deixar o seu like, ok? se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações do canal, tá bom? Bom, é, queria mandar um abraço aí, né, para o meu amigo de Araújo, né? Antes de começar aí, né? A live dos Teclas foi uma benção aí, né? E todos os outros que eu conheci ali na live ali, né? Tá um abraço para o Agnaldo aí, muito gente boa, viu? É, e todos os outros mais, né? Lucas Canieri, é, o Matheus Teclas, né? Tá? Logo, logo eu vou estar tá Falando do canal dele aí mais pra frente aí E todos os outros parceiros Vamos pro tutorial então Senão tem gente que começa a reclamar, ok? Bom, vamos ver essa introdução, tá? A música Ela está em Lá maior, tá bom? Então, a introdução Basicamente, a base da música São quatro acordes, tá? Que é o Lá com nona Ok Fá sustenido menor com sétima Mi com quarta. E Ré com nona. Tá bom? Vou repetir. Lá com nona. Fá sustenido menor com sétima. Mi com quarta. E Ré com nona. Ok? Estou usando aqui um piano... Mais um Warm Pad, tá? É, antes que alguém comente, né? Ah, como é que eu crio o pad? Você não cria o pad. O teclado precisa ter o timbre de pad, tá bom? Vamos lá então. Introdução, tá? Ou melhor, a música inteira vai trabalhar em cima disso, mas vai ter umas variações que eu vou passar pra vocês, ok? É, introdução então. Você vai entrar aqui no, no Lá com nona. E aí vai rolar isso aqui, ó. Então, ó, Lá com nona, aí você vai fazer Si, Dó sustenido, Mi, e aí você vai cair no Fá sustenido menor com sétima, aqui, tá bom? Aí aqui você vai fazer Fá sustenido, Lá, vai cair no Mi com quarto e aí aqui vai rolar essa frase aqui, ó. Tá? É, na verdade, o piano faz alguma coisinha a mais nessa frase. Eu não sei se é um intervalo de quarta. Alguma coisa assim, ou alguma coisa assim, tá? Mas vamos, vamos trabalhar nisso. Ó. Cair aqui, tá bom? Vamos fazer devagarzinho, então. Vamos lá, hein? Sobre o Lá. Vai fazer... Fá sustenido menor. Aí vai fazer. Mi com quarta. Aí vai vir essa frase que eu fiz oitavada. ó, E vai cair no... Ré com nona. Tá bom? Vou fazer uma vez, sem falar bem devagarzinho. Vamos lá. Ok. Bom. Queria já avisar de antemão, tá? Que eu não sei cantar essa música, eu ouvi ela hoje Então eu vou fazendo um lá, lá, lá aqui, tá? Só para vocês poderem pegar o tempo dos acordes, né? Lá com nona, tá? Na mesma sequência, tá? Fácil de menor para, Mi com quarta para, Ré com nona, volta pro Lá com nona, Beleza? Fá no menor com sétima, Mi com quarta, e Ré com nona. Beleza? Até aqui, tá? Aí vai vir a outra parte, né? Eu, eu quero ser curado e ajudar a curar também, né? Vai ser quase a mesma coisa. Por isso que eu falei que não é bem tá? a mesma coisa. Ó. Tá vendo? Lá com nona. Fácil sustenido menor com sétima. Aí vai vir aqui, ó. Mi com quarta. E agora que vai vir aqui a sacada que eu peguei aqui, ó. É... Ser justo e paciente, como era Jesus, vai vir aqui, ó. Um ré com nona. Tá... Vai vir esse ré menor com sexta, tá? Ok? Então, ó. Eu. Tadadada. Beleza? Continua, né? Vai agora pro Lá com nona. Beleza? faça menor com sétima Mi com quarta E aqui vai ter uma mudança também, ó Vai pro Ré com nona. E um Si menor aqui, tá? É, eu tô usando essas inversões pra poder encaixar o acorde certinho, tá? Mas você pode fazer aqui. Aqui é que vai ficar muito grave, né? Aqui, né? Tá? Então, essa segunda parte, ó. Cadê? Eu quero dar valor até o calor do Sol. Ó, aí vai pro ré com nona ó ré com nona si menor com sétimo, ou si menor com sétimo né? pode ser si menor com sétimo ok aí daqui vai vir um a gente chama de interlúdio né vai ser Fá sustenido menor tá Tem essa frase que eu vou passar para vocês né? Ok Vamos pegar ela Ó Esse interlúdio vai ser Fá sustenido menor com sétima Mi com quarta Ok Ré com nona e o Si menor com sétimo, tá? Como que vai ser aqui? A gente vai fazer aqui, ó, sobre o Fá sustenido menor com sétimo, ó. Você pode fazer só a melodia se quiser, né? Ó. É a mesma frase... Só vai os baixos mudarem, tá, mudar, tá? Ó. Sobre Fá, tenido menor. Tá vendo? E aí, sai vai dar uma pausada aqui, tá? Vou fazer devagarzinho aqui pra você pegar a frase, ó. difícil tá tranquilo eu faço aqui ó eu deixo o mi preso aqui tá vendo e aí o si menor né? ok aí vai entrar agora a outra parte na outra parte, que, que é a voz masculina, tá, não vai começar pelo Lá, vai começar pelo Fá sustenido menor, tá? Beleza? Fá sem menor com sétima, aí vai vir um Lá com nona. Mi com quarta. Ré nove, ou Ré com nona, tá? Só isso, tá? Aí já vai pra parte do é, Eu quero ser curado, né? Então vai lá com nona Faça é menor com sétima, Beleza, Mi com quarta Aí de novo, ó Ré com nona E Ré menor com sexta Ok, continua lá maior. Ok, faça menor com sétima. Me com quarta. E aí aqui vai vir ré com nona. Si menor. Ok, e aí. Vai vir a mesma ideia, que a música vai terminar em cima do... Aí o Ré, né? Tá? É a mesma ideia do interlúdio, só que ao invés de começar aqui, ó... Você vai começar em Lá. É uma música razoavelmente simples né? É, tem alguns detalhezinhos de piano, mas o objetivo aqui é mais é passar mesmo a mesma harmonia, a introdução aí para você poder aí tocar ela mais tranquilamente. Tá bom? não é difícil né? Se você se esforçar um pouco, você consegue pegar. Ok? Um abraço, fiquem com Deus aí e até o nosso próximo vídeo. E se você quiser se aprofundar mais, entra aí no link aí e vencer meu aluno Vip, tá bom? E aí você sabe que o aluno VIP né? tem um monte de coisas que aqui no YouTube você não tem, tá bom? Entra lá para você conhecer. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!